Graça e paz, amados irmãos, um bom dia na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez com o programa Devocional Diário. Estamos lendo, meditando no Evangelho de João. Nós vamos ler hoje o capítulo 3 eh, do Evangelho de João. João. É, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode é, fazer os sinais que tu fazes se, não, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter-te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, e disse como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade, na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.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 E nós estamos aqui de forma até improvisada né, para manter o devocional hoje, aqui no quarto de hotel, e, portanto, com um cenário improvisado, né? É, nós, eu amo muito esse, esse trecho das, da Bíblia, que traz uma das escrituras mais conhecidas e mais tremendas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 a luz, ele disse, eu sou a luz do mundo. Em João capítulo 8, versículo 12, quem me segue nunca andará em trevas. Ainda em João, no capítulo 9, versículo 5, ele diz, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Também em João capítulo 1, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Agora, quando nós olhamos no contexto amplo da escritura, nós percebemos a relação direta de Jesus com sua palavra, porque... O Salmo 119, versículo 105, nos mostra a palavra como sendo luz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Isaías 9, 2, nos diz que o povo que caminha em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz salmos 36 versículo 9 pois em ti está a fonte da vida graças à tua luz vemos a luz a luz foi enviada a luz veio ao mundo mas de forma insensata os homens amaram mais as trevas do que a luz que coisa insensata de se fazer preferir as trevas do que a luz mas por que eles amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Porque todo o que faz o mal, aborrece a luz. E não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Porque... Uma vez que você vem à luz, todas as suas obras, elas são manifestas, elas ficam evidentes e, portanto, elas serão reprovadas se forem más. O Evangelho nos mostra aquilo que nós somos, é como o homem olhando-se no espelho e vendo quão sujo está a palavra de Deus. É esse espelho que mostra a nós o quão sujos podemos ser. E então, uma vez na luz, as obras más são reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aquele que pratica a verdade deseja que suas obras sejam manifestas e ele não tem do que e o que esconder, porque as suas obras são feitas em Deus. Guarde isso ao longo desse dia. A luz veio ao mundo. Você não precisa andar em trevas. A luz tem brilhado. A luz do Evangelho brilhou nesta nação. A luz do Evangelho brilhou no mundo inteiro. E, portanto, você não precisa andar tateando pela escuridão. Que Deus te abençoe nesse dia. Nós vamos orar juntos é, por mais esse dia e pelos pedidos que temos recebido aqui é, Keilane Dias Zambelli, também Orlando Dias dos Santos, Estela Costa Nogueira, e pedindo todos pedindo a intervenção de Deus, além dos demais que já temos anunciado aqui é, em nossa, nossas programações. Nós vamos falar com Deus. Senhor Jesus, amado Pai Celestial, nós mais uma vez estamos... Na tua presença, Pai. Te dando graças pelo dia que o Senhor nos tem dado. E levantando ao Senhor esses pedidos de oração que são enviados sempre. Pessoas que estão clamando, pedindo, precisando de uma intervenção, precisando da mão do Senhor. Em sua saúde. Ó Deus em sua vida conjugal, em sua vida profissional, financeira. Pai bendito, entre em cena por cada um desses irmãos, dá a libertação, a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também, meu Deus, nós rogamos pelo dia de hoje as bênçãos de Deus sobre cada família, que o Senhor conduza o nosso dia em todos os momentos, que o Senhor esteja sempre à frente, ó Pai Livrando de todo mal e perigo ao longo desse dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós rogamos a Ti estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Nós tivemos aí alguns probleminhas de conexão. Né? Eu não sei se a, o, a, o, a transmissão foi até o fim. Mas caso contrário, nós estaremos subindo esse programa aí para o canal. Na íntegra, então, aqueles que vão assistir na sequência, Deus te abençoe. Um excelente dia na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o seu dia seja repleto das bênçãos de Deus. Deus abençoe. E até logo mais à noite, né? À noite nós estaremos ali na cidade de Rio Claro, às 20 horas com mais um culto, um movimento do Espírito, é, será maravilhoso ali na casa do irmão Zezé e da irmã Neuza, hoje às 20 horas e amanhã às 19 horas na casa da irmã Cidinha e do irmão Joy ali em Juquiá, São Paulo. Deus te abençoe e até hoje à noite, se Deus permitir.